eu comecei a utilizá-la em 99 essencialmente e comecei a perceber que a minha infância teria sido totalmente diferente se eu tivesse tido acesso a uma plataforma que me desse tanto conhecimento ou que eu pudesse de alguma maneira explorar áreas de interesse que eu tinha a minha infância foi passada na covilhã e portanto muito mais longe do conhecimento e da possibilidade de uh, descobrir por mim uh, aquilo que gostava. E lembro-me de ser bastante importante para mim, na altura da minha infância, aqueles autores, e uh, colunistas muito name droppers, porque através do name dropping deles eu conseguia pelo menos ter alguma indicação do que é que eu poderia explorar. Uh, e, e portanto era sempre uma leitura muito condicionada, uma descoberta muito condicionada. E lembro-me a partir de 99 2000 hum, de ter percebido que a minha infância podia ter sido muito diferente e se a minha infância podia ter sido muito diferente e eu tive sempre felizmente a possibilidade de vir a lisboa e portanto de ter acesso a coisas muito mais diferente poderia vir a ser para miúdos que estão no interior do país não tinha não não têm as mesmas condições familiares que eu tinha que apesar de tudo como estava essa fase e acho que foi aí que percebi que o fenómeno ou poder democratizador, se quiseres, que a internet tinha. A parte positiva da descoberta hum, já foi registada por toda a gente, portanto, toda a gente fala do efeito positivo, mas o efeito disruptivo que hoje estamos a conhecer, não é? as alterações que a, que este fenómeno está a provocar, são, acho, muito semelhantes àqueles que a hum, Gutenberg provocou, porque até lá. Uh, o conhecimento estava também nas mãos daqueles que podiam, uh, dos, da igreja e dos monoscopistas, e portanto eram eles que selecionavam uh, o que é que se dizia, o que é que se podia ler e quem é que o podia ter, uh, ler. Depois passámos para esta fase da imprensa, onde apesar de tudo, de, dessa enorme democratização que foi, há também uma elite a escolher o que é que se vê, o que é que se escreve. E portanto agora estamos num fenómeno mais disruptivo, ainda muito mais democratizador, e que provoca, de facto, ou pode provocar alterações sociais profundas, políticas e culturais, exatamente como a imprensa uh, provocou. Parte dos fenómenos de que hoje nos surpreendemos, eu penso que não são novos. Esta ideia das fake news. Ou... Antes eram os jornais que as veiculavam. Umas vezes intencionalmente, outras vezes não. Hoje, qualquer um as pode veicular. É um fenómeno de democratização, portanto, de é alargamento, de generalização, de massificação, mas não é um fenómeno novo, porque a natureza humana não é. não nasceu agora. Já já nos acompanha há alguns séculos do ponto de vista uh, informativo do ponto de vista da comunicação de notícias e de leitura do mundo uh, eu acho que nós vamos sempre precisar de leituras em quem confiamos da realidade cada um confiará nas suas mas isso vamos precisar sempre e provavelmente isso vai valer muito mais dinheiro do que antes porque no meio de tanta uh, fonte no meio de tanta confusão no meio de tanta leitura que nós não sabemos se é verdade se é mentira a informação que nós vamos reputar de credível cada um com o seu critério provavelmente vai ser muito mais valiosa do que foi antes agora não há dúvida de que esses meios estão a enfrentar eh, desafios económicos de modelos de negócio e eu acredito sempre que é um modelo de negócio provavelmente ainda não o descobrimos Uh, o que não significa que ele não exista. Não é? uh, o facto de nós não chegarmos lá não significa que ele não existe significa que não nos esforçamos o suficiente. Portanto, de facto, há uh, fenómenos disruptivos para os mídias tradicionais, que eu acho que se prende essencialmente com o modelo de negócio e depois tem consequências severas no funcionamento, porque quando tens jornalistas mal pagos e muito novos, portanto, perdes a memória, que é importante que os mídias tenham, uh, perdes o conhecimento, a capacidade de especialização a capacidade de poder. Uh, confrontar os atores políticos com o passado uh, e portanto não acho que seja uma questão economicista é uma, uma questão que sendo economicista até reflexos depois na qualidade daquilo que é o estado mas acho é que se tem que investigar melhor tem que se procurar melhor os modelo o modelo de negócio é uh, porque porque esses suportes vão continuar a existir, eventualmente, com outros modelos. A rádio está para tá morrer há não sei quantos anos, desde a vida da televisão. Os livros, iam morrer, não morreram coisa nenhuma. Portanto, eu, eu, esses profetas da desgraça, desde a Revolução Industrial, dizem que as máquinas vão tomar conta de nós. Se nós olharmos a forma como a, a, a humanidade evoluiu desde a Revolução Industrial, que foi um salto gigantesco de qualidade de vida, de aumento de expressão de vida, temos conseguido sempre transformar as realidades, e as tecnologias e as máquinas, se quiseres, a nosso favor e não ao contrário como tantos profetas da desgraça ah, vaticinavam. Eu acho que, como disse há pouco, vítima de uma dificuldade em encontrar um modelo de negócio que seja não necessariamente lucrativo, mas sustentável, claro que depois a qualidade se vai ah, degradando. Sem prejuízo de haver casos, dentro de cada um dos jornais, casos excepcionais. Um, acho é que. Eu, eu não sou especialista na área, portanto, eu sou consumidor, posso falar como consumidor, mas não tenho a, a pretensão ou a arrogância de achar que vou dizer qualquer coisa de muito útil para quem está a pensar nos modelos de negócio. Mas no momento em que um, o minuto a minuto me dá factos, uh, diariamente, Uh, eu não preciso de um jornal para ler factos. Preciso do um jornal para os contextualizar, para verificar a sua uh, o seu acerto e para me dar leituras do, do mundo. Porque de facto um jornal para me dar o dia a dia já não existe dia a dia. Existe minuto a minuto. Uh, e portanto eu não não não acho absurda a possibilidade de um jornal se converter. Uh, num semanário, no sentido de poder uh, contribuir para leituras uh, do dia a dia ou do minuto a minuto, não sei se isso é sustentável, não faço, não faço ideia. Portanto, eu não, não queria mesmo estar aqui com a arrogância de quem está a sugerir coisas, porque não não sei. O que, o que sei, o que sim sei, é que, ou acho, ou estou convicto, informação enquanto conteúdo, sobretudo quanto mais confusão houver, valerá bastante. E, portanto haverá gente a pagar provavelmente não serão tantos meios não será não teremos a multiplicidade mas mas isso continua a ser essencial eu tenho falado muito sobre economia digital porque é tema que me interessa muito e porque na altura quando exerci funções de governo procurámos apostar muito no digital e portanto interessa muito e tenho falado em várias conferências porque como estou a coordenar o programa eleitoral do CDS sou convidado para Conferências até de vários temas. E em todos eles eu puxo pela questão da economia digital e explico ou dou o meu ponto de vista sobre de que forma é que o digital pode ser um contributo importante. Lembro-me de ter estado há pouco tempo numa conferência sobre saúde e de ter falado sobre a digitalização, quer do ponto de vista da prevenção, quer do ponto de vista do diagnóstico hum, e até para contribuir para a sustentabilidade do, do, do SMS e as críticas que me fizeram estava falar de uma realidade paralela de um mundo ah, novo. no fundo com tantos problemas com listas de espera falta de médicos de família como é que este tipo vem aqui falar de computadores ah, e isso mostra como as pessoas não estão a perceber a ah, nem os riscos que são muitos nem as oportunidades que ainda são mais ah, da economia digital e daquilo que a digitalização pode fazer ah, e por isso noto essa iliteracia se quiseres a ah, quase como se fosse a sensação de que é um mundo que não nos diz respeito, não só é longínquo como quando acontecer não vai passar aqui. E eu acho que esse é um grave erro porque a economia digital vai destruir muitos postos de trabalho e vai criar muitos outros. Se não fizermos nada, vai destruí-los aqui. O que nós temos que trabalhar é para que eles, os que são destruídos sejam criados também aqui, é maior número. Isso, a áreas que estão a trabalhar, claro que sim, há, há exemplos de sucesso, mas temos feito pouco sobre isso, na área da formação profissional, na área da capacitação, formação dos empresários, na área do ensino, na área das qualificações, acho que não estamos a trabalhar o suficiente para esse, para esse mundo e, sobretudo, muitas das vezes, ou, ou, encara, ou ele é encarado como uma espécie de um, enfim, um floreado interessante, tipo Web Summit, não é? E então é assim um, é uma coisa à parte, ou então como uma coisa estanque, tipo, são computadores, é, são robôs é, sem perceber que tudo isso depois vai declinar em qualquer área da nossa economia em qualquer área da nossa vida a aplicação prática dos computadores que achamos que é uma coisa estranha Sim. penso que não é, eu não consumo muito e, e não estou a gostar da forma como esta frase está a soar porque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 eu substituo a rádio pelo podcast nas grandes viagens, nas pequenas eu ando a pé, felizmente, portanto, aí perdi de facto o contacto com o contacto com a rádio, que sempre tive, sempre tive, ah, mas eu gosto muito de, mas, oh, por exemplo, agora tive que pedir emprestado o do carro ao meu pai, porque o meu está na oficina e tive que fazer uma viagem grande até Braga e, e não, tinha, não tinha, não conseguia ligar o, o telefone ao carro e portanto não tinha podcast, não tinha nada e andei sempre de rádio em rádio. Uh, gosto muito de parar nas rádios populares que eu gosto muito de música pimba portanto bom entretendo-me com isso mas depois apanhei na, na antena 2 uh, uma entrevista a uh, uma historiadora sobre um livro que tinha feito e fica e fica e foi uma conversa interessantíssima e gostei e gostei bastante portanto esse é o género de conteúdo que eu acho que também está a desaparecer na rádio porque eventualmente a rádio quer chegar a toda a gente bom e, então se calhar está a perder o adolfo que provavelmente estaria disponível para aquele conteúdo Uh, e, não, não. Eu nasci em 77, vou fazer 41, e uh, eu ouço o divórcio entre as pessoas e os políticos desde os anos 90. Porque as pessoas também não liam tantos jornais assim, não é? Uh, e portanto, esta ideia de que os políticos estão divorciados das pessoas e não conseguem comunicar com elas, eu acho que em rigor sempre existiu. Tivemos a fase dos anos 70, após o 25 de Abril, onde houve uma politização enorme da sociedade, e ainda bem. Mas depois, com, a com, a, com o reforço e a consolidação da democracia, isso eu acho que se acabou, andamos sempre para discutir como é que interagimos com, com as pessoas. Uh, portanto, não acho que seja um fenómeno novo. A uh, é agora, até outras formas de chegar às pessoas que não existiam antes antes só se podia pela televisão ou pelos jornais agora de facto pode ser custoso e pode estar atrizar as mensagens e pode chegar às pessoas a quem se quer chegar coisa diferente a é saber se nós estamos a saber utilizar que não estamos porque os políticos estão em direto à vista de toda a gente a tentar aprender o que nem toda a gente se sujeita a isto isto é critica-se muito como é que os políticos com exemplos para cá e para lá como é que usa o twitter e o facebook e como é que reagem como é que não reagem e eu costumo dizer calma nós estamos a aprender e sobretudo estamos a aprender em direto à frente de milhões de pessoas o que não é o que não é fácil um, e depois portanto por um lado nós não estamos ainda ainda não conseguimos mudar a nossa forma de comunicar todas as indústrias já mudaram a política continua ainda com dificuldades e depois falo pelo, pelo partido que conheço que é o meu Há uma enorme falta de meios financeiros para poder fazer uma aposta uh, a sério, um, para conseguirmos, de alguma maneira, uh, chegar e, e utilizar estas novas tecnologias. Uh, e aquelas pessoas que nos aparecem a é dizer que sabem imenso e que querem aconselhar-nos a fazer, às vezes podem saber muito novas tecnologias, mas têm de uma noção muito ténue do que é política e do que é que. Portanto, alguém que combine, é um modelo de negócio que em portugal provavelmente teria bastante sucesso se aparecesse alguém que combine é, saber o que é política saber o que é que é, o que é que cada partido pode deve dizer quais é que são as suas ideias e utilizar os novos, os novos esportes é, porque isso confesso que é uma dificuldade eu próprio que estou nas redes sociais é, não sei se estou a fazer o trabalho certo não sei se o estou a fazer bem feito Inteiramente acordo contigo nisso, tentar dizer, contextualizar isso, uma opinião muito pessoal e eventualmente polémica. Com exceção do PCP em Portugal, os partidos não são instituições sólidas em Portugal. O que é que eu quero dizer com instituições sólidas? Que tenham capacidade de ação e de pensamento estruturado durante toda a sua existência, quer quando estão no governo, quer quando estão na oposição. O que significa que, por exemplo, os, os próprios partidos vão evoluindo e vão mudando. Fizemos um acordo no nosso governo com o Partido Socialista, um, a propósito da baixa do IRC, com o António José Seguro. Portanto, acordou-se a baixa do IRC sustentada no tempo. Vem o um novo secretário-geral, rasgou esse acordo. Disse, esse acordo foi celebrado pelo meu antecessor e, portanto, não. É legítimo e nem quer estar a descritar a questão do ERC. Quero chamar a atenção para isto. Ele faz isso porque a palavra do seu antecessor para ele já não vale nada. Não é se fosse numa instituição, se, se encarasse os partidos como instituições, ele não poderia ter feito isso. Okay? E, o que, é que eu quero dizer com isso? Na oposição os partidos não têm muitas vezes capacidade de pensamento para além dos do, do, do, meios. Estão todos vocacionados para o parlamento para o combate político diário uh, e no governo estão no governo. A executar aquilo que é o seu programa de governo. Ao contrário de outros países que têm uh, fundações, think tanks, em que os partidos estão mais solidificados, mais estruturados, estão a produzir pensamento, e isso permite um grau de organização muito mais sólido, capaz, de, eventualmente, depois de poder a ter. Uh, Dar esse, utilizar essas plataformas do que nós que estamos muitas vezes com falta de meios na oposição, quer dizer, os deputados já estão a estudar o orçamento, repara, o CDS então tem 18 deputados, estão dois por cada comissão, que, ao contar daquilo que as pessoas pensam, pode, podem não gostar do trabalho, mas, tra mas trabalha-se, uh, e não tem muito mais gente para depois estar aqui a pensar, a produzir conteúdos para aqui, o que é que vamos dizer, como é que vamos dizer, portanto, de facto, são limitações. Que tem que ver com, com ainda com o facto dos partidos não terem ainda este grau de institucionalização e de solidez uh, que, que eu espero que venham a ter. Eu tu, o PCP disto de facto o PCP é um partido com uma grande organização, um nível organizativo muito grande, tem, outra, tem outro trajeto e, portanto, não sei como é que funciona, mas sinto que é um partido bastante mais uh, institucionalizado e mais organizado, com muitos funcionários, e portanto se calhar tem mais. Que de facto nós não temos e os mais são relevantes quando se diz ah, temos estes tipos estão agora lançaram um vídeo que porcaria de vídeo pois mas é que muitas vezes a porcaria do vídeo foi feito com as pessoas da casa porque não há dinheiro para contratar pessoas que não sejam as pessoas da casa ah, e o que depois traz a questão do financiamento dos partidos e como é que e como é que as coisas podem fazer mas isso já o já é outra. Já é outra área. não quer desculpar atenção que eu, eu identifico bem esse problema mas tentar contextualizá-lo um bocadinho Acho que é preciso separar o ensino secundário do ensino universitário. No caso, o ensino universitário, não sei se faço esse juízo tão pessimista, embora me pareça que há muita coisa a fazer, sobretudo para conseguir criar dinâmicas entre eh, as universidades e o mundo empresarial. Eh, e, de, e isso não acontece, às vezes, por questões até de carreira dos próprios professores, porque a sua carreira de investigador é premiada com critérios que não têm necessariamente que ver com esta ligação com o setor privado o que é polémico porque há muita gente que acha que o ensino não pode estar vocacionado para ir ajudar as empresas que é uma coisa que me faz alguma conversão mas isso é uma questão de lógica que deixamos para depois no caso do ensino secundário independentemente da, dos saltos de qualidade que demos concordo que as competências que nós temos de dar aos miúdos são diferentes das competências que eu tive de receber não estou tanto a falar do conteúdo do programa que eles vão tendo, vão sendo atualizados para o bem e para o mal falo das capacidades porque quando eu estudei no ensino secundário eu tinha de facto que saber a matéria e tinha que a ter comigo porque ela não estava disponível em mais lado nenhum portanto eu tinha que estar capacitado e apetrechado com o conhecimento para poder aplicá-lo hoje o conhecimento está todo a, disponível para um clique. Isto não significa que nós não tenhamos que o ter nós, porque temos de ter isso. Aliás, está comprovado. Mas se calhar há outro tipo de competências de raciocínio, de pesquisa, de, de interseção que nós temos de, de criar. E provavelmente isso não está a ser feito por falta de formação também de quem uh, podia estar uh, podia estar a dar. -lo. E aí sim, acho que há algum trabalho a fazer. Um, e custa-me que a política de educação em Portugal esteja constantemente funcionalizada à questão das carreiras e dos professores. Quando se discute educação em Portugal, é sempre para se discutir professores, o que não significa que os professores não sejam um agente essencial da carreira, do, da, do sistema, como é evidente. Mas choca-me que para algo tão estrutural da nossa sociedade, Todas as discussões de educação que tínhamos são discussões que têm que ver com direitos salariais ou de carreira, que existem, portanto eu não estou a questionar isso, mas acho que há uma discussão a mais a fazer. Também me choca, e já escrevi sobre isso, que haja uma excessiva politização de matérias que, apesar de tudo, podem ser mais ou menos técnicas. Saber se um exame é melhor no quarto ano, ou no sexto, ou no nono, saber se os miúdos devem estar ou não devem estar sujeitos a determinado tipo de regimes, quer dizer, é, podemos ter opiniões diversas sobre o assunto mas opiniões diversas não são ideologias diversas e em portugal desde o 25 de abril provocou uma e bem como é evidente mas que, uma clivagem que se tem de perpetuar na discussão e portanto como nós até a, a questão dos exames no quarto no sexto ou no nono é uma discussão que há entre os laxistas de um lado e os exigentes do outro os que querem logo segregários, os que não querem segregar isso por mim Faz muita confusão. Estamos a discutir educação, é uma coisa que devia haver com opiniões diferentes, mas devia haver consensos estruturais. E não há porque se tem uma discussão excessivamente ideológica. Isso eu estou de acordo. Uma coisa é a ilegalidade de acederem, de venderem dados que são meus. Isso, sou bastante severo nisso porque os dados são meus. Sou eu que sou dono. E portanto, se alguém quer vender. Tem que ser eu, eu tenho que ser informado e já agora lucrar alguma coisa com isso questão diferente, que me choca, é que se coloca em causa as redes sociais quando ganha alguém de quem a gente não gosta, porque oito anos antes ouvimos de ser maravilhas à circunstância de o Obama ter explorado as redes sociais como ninguém. Agora que o Trump explora como ninguém é que estamos contra, e eu sou muito pouco Uh, tenho pouca simpatia pelo Trump, mas uh, mas tenho muito pouca simpatia por uh, ideias sensórias que vêm só quando não gostamos de um determinado resultado. As redes sociais, a, eu, a tecnologia é neutra, a moral se quisermos, depende da sua utilização por parte dos homens esses é que podem transformá-las é algo positivo ou negativo. E portanto a um, Illegalidades são ilegalidades. Utilização de, de conhecimento para poder chegar a mais pessoas isso é uma coisa que qualquer pessoa faz e tenta um político, um empresário, um, um serviço. Portanto, eu quero distinguir estas estas duas coisas. Sobre a legislação, eu há aquele brocardo que os Estados Unidos inventam, a China copia e a Europa regula. E eu acho que no, no mundo da economia digital, se continuamos neste caminho, que é um brocarte simplista, mas que de alguma maneira retrata a realidade, a Europa fica pelo caminho, do ponto de vista da competitividade. Porque se nós olharmos para as empresas tecnológicas, na área, e se olharmos para, para na área da inteligência artificial e dos dados, a Europa está a ficar para trás e os Estados Unidos e a China vão à frente. E se esse é o futuro, se é aí que se desenvolve o futuro, então acho que devemos ter... Acho que devemos ter, com certeza, preocupações éticas, mas calma, também temos de produzir conteúdo. Hum, a lei irá sempre atrás da realidade, como é evidente. Eu costumo dar o exemplo do cinto de segurança. O cinto de segurança nos carros é obrigatório, mas é obrigatório porquê? Porque um dia uma marca, não sei qual, lembrou-se que, se calhar, pôr um cinto de segurança era uma coisa boa e que tornava -se o seu produto melhor. Portanto, não foi a lei que obrigou a que houvesse cinto de segurança. Alguém criou o sinto de segurança e depois se convencionou-se, espera lá, isto de facto é bom e, deviam, e todos deviam ter. Portanto, É natural que a lei vá atrás. E ah, eu acho bem que vá. E acho bem que procure ir enquadrando as novas realidades. O que já sou contra é que se diga que só pode existir aquilo que está na lei. Caso contrário, estamos de facto a fazer um travão. Ah, um travão. A ilegalidade de aceder a, a, a dados que eu não que eu não disponibilizei deve ser, de facto, punida nos mesmos termos que qualquer outra atividade o faz. Se não está se, se, o, se não está garantida a anonimização, etc, etc. Muito bem eu não estou muito por dentro para saber até que ponto é que estamos perante ilegalidades que também sejam cometidas por outras por outras ferramentas de marketing digital que são comumente utilizadas. E, portanto, Quer dizer, com certeza que acho bem que qualquer qualquer uh, uh, recurso de data seja uh, enquadrado e que viola a legislação que o seja, só chamar a atenção de que a utilização de ferramentas de redes sociais e de conhecimento e de targetização de mensagem isso vai para ficar e é legítimo que aconteça. Nós não podemos estar permanentemente a pedir aos políticos que tenta chegar às pessoas e quando eles tentam chegar às pessoas dizemos não podem chegar porque estão a chegar bem demais e o seu adversário não tem as mesmas ferramentas. Quer dizer, <risos> eu até vou ser polêmico: dizem muitas vezes que os políticos não ouvem as pessoas. Eu acho que o risco que se está a correr é o contrário, é ouvir demais. Porque a democracia tem a vantagem de, de ter ritos e ter procedimentos e, portanto, de as pessoas serem chamadas a votar ciclicamente, mas não diariamente, porque diariamente as nossas opiniões estão constantemente a mudar. E, e se acontece alguma coisa, nós queremos decidir a quente e, portanto, pensamos a quente. E, portanto, se nós começamos a fazer com que os políticos estejam diariamente preocupados com a, a opinião do dia, então, estamos a perder o fio condutor do pensamento porque estamos permanentemente a reagir às indignações diárias. não é? Quando o Brudel falava da Lá longo do rei e, e, e, e fazia, falava do curto prazo, quer dizer, nós neste momento já não estamos no curto prazo quer, estamos no prazo E portanto, isto dizer que estas ferramentas servem de facto para comunicar e tarquetizar, e servem para ouvir diariamente as pessoas, mas não nos podemos esquecer de que não podemos estar constantemente a seguir aquilo que as pessoas nos dizem para fazer diariamente. Até porque essas pessoas daqui a três anos, que é quando vão votar, se calhar pensam coisa diferente. Uh, mas isto é uma tensão de tempos, que é aquilo que é o fenómeno do nosso tempo, pronosticamente. Há um fenómeno interessante de inteligência artificial que permite que tu uh, consigas substituir humanos em várias funções. Uma delas, por exemplo, são sentenças judiciais, as mais simples. Isso já é possível, não temos cá, mas já é possível. E é bom porque liberta os juízes das bagatelas e põe-nos focados naquilo que são questões mais complexas. Mas a inteligência artificial vai evoluir para essa complexidade. Aquilo que eu vejo, ou perspectivo, ou que me obriga a pensar. É se, for é se for possível, através da inteligência artificial, tomarmos decisões políticas que sejam mais certas. Isto é, uh, se um computador nos disser onde é que o novo aeroporto deve ficar, e não esta discussão técnica e política, isso sim pode colocar em causa, ou colocar em causa não, pode alterar profundamente o sistema democrático tal qual o temos e a função dos políticos. porque Uh, o que não é muito diferente, né? agora com outra roupagem, daquela tese dos anos 90, quando estávamos todos a crescer bastante, ou alguns países cresciam, de que o fim da história, e, portanto a partir de agora era só preciso gerir. Uh, portanto tínhamos líderes tecnocratas, porque bastava gerir, economia de mercado, e eu continuo a acreditar que é o melhor sistema, funciona, e portanto agora basicamente é gerir. Bom, uh, é uma nova roupagem disso, e sim, acho que. Uh, vamos ter vamos querer, vamos ter pessoas a querer que sejam as máquinas a decidir Porque as máquinas serão supostamente isentas Serão despidas das emoções políticas E uh, etc uh, Faz-me pensar porque eu gosto da componente humana Do erro, desde logo uh, E porque há critérios que não são certos Mas podem ser os critérios que a tua natureza uh, Quero seguir Por exemplo, se tens dois candidatos para um, um emprego e um é ligeiramente melhor do que o outro. Mas o, aquilo que é ligeiramente inferior é já de si muito bom. E, tem, e vem de meio social distinto do teu. E vem. E, e teve que lutar muito mais para conseguir lá chegar. E provavelmente a, a tua natureza humana pode dizer, eu prefiro, ainda que a máquina me tenha dito que o A é melhor, ir pelo B porque aquilo que eu estou a fazer pode ter consequências sociais mais, mais relevantes. Mas, claro, a, a máquina também pode ser treinada para, para acomodar estas, esta, estes critérios. Não sei, é, para dizer que tenho pensado muito nesse, nesse assunto ah, sobre ah, a inteligência artificial a substituir as decisões políticas, porque acho que devemos de lá chegar.